Olá pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês A como ter o cubo mágico em seu Android Ele é um jogo um pouco simples, mas ao mesmo tempo ele é divertido e difícil Então o link para a instalação desse jogo está na descrição do vídeo Então aqui eu vou estar abrindo ele aqui. Essa aqui é a interface do jogo ele possui fases de acordo você vai passando como você pode ver eu estou na terceira fase já aqui que o cubo vão crescendo e ficando mais complicado nesse caso aqui para você poder estar tá iniciando você tem que clicar aqui em start e como você pode ver o cubo ele possui três cores vermelho, amarelo e azul o cubo mágico funciona da seguinte forma ao contrário dos padrões que você tem que fechar um lado todo de uma cor só nesse caso aqui do smartphone você não pode deixar uma cor igual junta a outra Como por exemplo aqui Deixar dois amarelos aqui junto O objetivo desse jogo aqui É você espalhar as cores Sem que fique nenhuma cor parecida ao lado da outra Então vou estar jogando um pouquinho aqui Para você poder estar entendendo Como você pode ver aqui tem dois é, dois vermelho aqui do lado vou puxar o azul aqui vamos ver aqui na terceira linha tem dois vermelho aqui ficou três amarelo amarelo junto aqui vou dar uma separada ficou dois azul deixa eu ver aqui tem dois amarelo aqui Ele é complicado Não sei se eu vou conseguir agora não É pessoal, então esse aí é o cubo mágico que eu trouxe para vocês E Ele é difícil, não é tão fácil Então espero que você goste Link para a instalação desse jogo aí é, está na descrição do vídeo Não esquece de deixar o seu like aí no vídeo Se você é novo no canal aqui, é, basta você se inscrever Então fica com Deus, nos vemos no próximo vídeo Fui